Olá humano, bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Python 3. Aqui vou mostrar 5 ótimos sites feitos em Python. No vídeo Por que aprender Python, que está na descrição, o Thiago Nali puxou minha orelha, e com razão, dizendo que eu devia explorar mais o que dá pra construir com Python. Daí surgiu a ideia desse vídeo. Valeu, Thiago! Agora, vamos ao que interessa. Python te permite criar aplicações web com diversos níveis de complexidade. Quem trabalha com desenvolvimento web tem que produzir muito e num curto período de tempo. E claro que tem que manter a qualidade. Hoje em dia é inviável você construir um site do zero que seja bonito, funcional e que seja feito em pouco tempo. Para isso você precisa de ferramentas que facilitem o seu trabalho, como um web framework. Você pode entender um web framework como um programa ou um conjunto de programas que ajuda muito você a criar aplicações web existem vários web frameworks feitos em Python entre eles a gente pode destacar o Django lembrando que estou colocando site, rede social, portal e outros termos no mesmo pacote porque esse vídeo é principalmente para quem ainda não é de TI agora vamos ao nosso top 5 em quinto, Mozilla Mozilla é uma comunidade de software livre e foi ela que fez o navegador Firefox no site você vê que simplicidade e beleza caminham juntas esse exemplo já deve ser suficiente para você se interessar por Python. Essa é a aplicação mais simples desse top 5, e talvez seja a mais útil. Em quarto, The Washington Post. É um portal de notícias e, portanto, ele deve ser bem dinâmico, porque atualizações vêm e vão o tempo todo. Ele tem uma parte de sessões que eu acho bem legal, e descendo você pode ver que ele tem vários jeitos de distribuir as notícias. Em terceiro, NASA. O que mais me chama a atenção é o layout feito para ocupar boa parte da tela com imagens e vídeos. Você também tem a opção de carregar mais informações sem sair da página. E em segundo temos o Disqus. Disqus é uma plataforma usada por centenas de milhares de sites pela web. É uma plataforma que proporciona uma ótima experiência com um sistema de comentários integrado às redes sociais. E em primeiríssimo lugar, o Instagram. Como muitos já sabem, Instagram é uma rede social para compartilhamento de imagens. Aplicando os filtros do Instagram, suas imagens podem se tornar muito mais atraentes. E a melhor parte é que você não precisa ter nenhum conhecimento técnico do que está por trás do filtro que você está usando. Tudo é muito simples. Com Python você cria Web Frameworks como o Django, e com esses Web Frameworks podemos fazer até uma rede social. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção